Oi, tudo bem? Espero que sim. Me chamo play Clayton, um aqui muito rápido. É para estar tá esclarecendo um pouquinho sobre a utilização do Build Clean, tá? Se você já comprou ou pensa em comprar esse produto, tá? Assiste até o final porque eu tenho um aviso muito importante. Você pode estar tá correndo risco de lesionar sua pele utilizando produtos falsificados. Então assiste até o final que eu vou estar tá te explicando isso daí. Beleza? O site oficial onde eu comprei, tá? E recebi com cerca de 8 dias úteis na minha residência. Era é com frete grátis, Vai ficar na descrição aqui do vídeo pra você não errar na hora de comprar, tá bom? Bom, o Beauty Clean, ele é um produto que serve para tanto tratamento de melagem, quanto é, manchas, né? Eu, por exemplo, o meu problema é manchas com espinhas. Tive muitas espinhas na adolescência e eu tentei um monte de produto, tentei um monte de creme, um monte de clareador. Nenhum funcionou. O Beauty Clean é um clareador que além de ser aprovado pela Anvisa, ele também tem propriedades naturais, tá? Ele não irrita a pele, ele inclusive é desenvolvido para todos os tipos de pele, né? peles sensíveis, etc. Eu sempre tive muito problema com o sol, tá? É, minha pele, ela acaba sendo um pouco sensível, se eu passo um, um, uma longa jornada no sol, aparece um monte de espinhas, tá? E dá um monte de mancha. Então agora estou usando já os protetores, inclusive eles indicam a utilização de protetor também solar, tá? E agora eu também estou aplicando o Build Clean. Estou com aproximadamente 3 meses e, e umas de 2 semanas utilizando, eu comprei o kit máximo que vem 5 frascos e mais dois, mais dois frascos de selo Max, ou melhor, Rejo Max, o nome. Que é um produto que ajuda também no rejuvenescimento, marca de expressão, etc. O, o, o Beauty Clean é um produto que é aprovado pela Anvisa, é um produto aí seguro. Você não vai ter problemas aí na utilização dele, tá? Eu comprei, ele chega assim: essa, essa, cadê? essa aqui é a embalagem, ó, minha assinatura aqui embaixo, aqui, ó. Tá? assim que eu queria mostrar o produto para vocês, mas o outro vídeo que eu fiz mostrando no YouTube é, derrubou por conta de direito de imagem, porque eu não sou um anunciante do produto, então eu não tenho direitos para mostrar é, as embalagens do produto, tá? Nota fiscal, ó, caso você tenha algum problema, caso ele venha com é, um frasco com algum defeito você pode estar é, fazendo a troca, enfim, tudo certo, tá? Isso tudo que eu comprei no site oficial, tá bom? E o recado que eu queria dar para vocês é o seguinte, infelizmente quando o um produto começa a ser muito vendido, existem falsificações. Então Mercado Livre, Americanas, vários outros sites é, vendem um produtos de qualquer anunciante. Eles querem anunciar e põem lá. Tá? Então não comprem. Somente no site oficial você consegue o produto original. Você pode estar lesionando a sua pele com produtos falsificados. Tá bom? O site pessoal do canal, descobri que esse vídeo realmente funciona. Eu tô no meio do tratamento, tá? Eu comprei um o kit com cinco frascos, mais dois que é um cremezinho rejuvenecedor Você passa duas vezes ao dia, pela manhã e antes de dormir, tá? Com o rosto limpo, sequinho, assim que você aplica. Os 5 frascos aqui no site diz que dá aproximadamente 5 meses. Comigo, um frasco durou aproximadamente 35, 40 dias. Então eu acredito que vai durar um pouquinho mais do que o normal, tá bom? Então esse era o vídeo. Se você gostou, se inscreve. Aí tá. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, que eu vou estar respondendo vocês. Curte nesse vídeo para ele alcançar mais pessoas que queiram também é, comprar esse produto e estejam com dúvidas, assim como vocês estavam. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.